por isso a sua inscrição é tão importante. Agora vamos lá! Eu vou mostrar um pouquinho para você do faz de conta, mundo miniatura da realidade. A realidade é um grande motor da imaginação. E o universo também é verdadeiro. Por isso nunca é demais brincar de faz de conta. E esse brinquedo? Estou vendo aqui que tem folhas de revista, me explica. É claro. Esse brinquedo aqui, ele é feito com canudinhas de geração mesmo. Aí é envolto por papel de revista, jornal, aí vai depois para a pessoa como ele tanto fica. E aí depois que ele é enrolado, ele é colado com cola branca e composto numa base de papelão. Essa base de papelão é interessante que ela esteja revestida com algum tipo de material que proteja ela. Aqui é colocado verniz. Então quando coloca o verniz nela, aqui, a criança pode ficar colocada sobre uma região úmida ou sobre a região mais seca. E aí ele vai encaixando colocando cada, cada segmento do, que ele envolve, envolve o cardinho, colando um no outro, fazendo a base, estruturando, e aí ele pega o um modelo de casa, né? aí pode ser esse modelo de casa aqui é feito, mas pode ser qualquer outro tipo de modelo, até mesmo modelos mais altos, e ele vai, ele vai colando, ele vai colando, e ele vai fazendo toda a estrutura da casa envolve-se com o cardinho. E aí a criança pode se divertir brincando com, a, por exemplo, aqui por dentro, algumas casinhas dessas são feitas abertas, então as crianças podem ver dentro dela, e aí a, a imaginação é livre, né? Conforme for a imaginação da criança, ela pode construir. E é bacana que nesse trabalho de enrolar as folhas de revista, vai trabalhando a coordenação motora Exatamente. fina, né? Toda essa construção, Arquitetônica, né? É então, um trabalho <risos> muito bacana. E o interessante é que a criança também vai trabalhar aquela questão da criança, do ouro da criança, né? Porque ela vai ter que colocar nesse, nessa estrutura o que ela está vendo à frente dela. Então ela pode trabalhar a questão da visão da criança e a percepção dela do espaço também. Sim. O faz de conta é alimentado pela cultura. Afinal, a criança brinca do que conhece, de ser astronauta, palhaço, bailarina, guerreiro medieval pirata, viking... O vasto conhecimento do mundo real amplia sua imaginação. Interagir de forma divertida com o mundo miniatura da realidade é um convite para atuar no mundo, sentir-se participante, compreender melhor sua organização e ainda criar novas realidades. Nossa, Lucas, que bacana! E me fala uma coisa, como, como que o professor pode construir esses bonecos, nessas bonecas tão interessantes para trabalhar essa questão da cultura afro na escola. Então, o professor aqui ele tem uma opção de fazer as bonecas com o material que ele é feito também, que é a estrutura de arame, ou ele procurar algum material que seja. Arame comum. Arame comum. Ou procurar algum material que seja um pouco mais rígido, que talvez não traga algum período para a criança. Então, existem diversos materiais no mercado. Porém, essas bonecas, assim, o arame é o mais próximo e é o mais fácil de lidar também, porque o arame ele já dá essa estrutura, sabe, de fazer a questão do corpo humano, a questão da fisiologia do humano. Então, o arame, dá para fazer todas as voltinhas, exatamente. toda essa construção, Sim, né? O movimento do corpo, o movimento de andar, Por exemplo, essa boneca não tá tocando do um tipo de instrumento descendente, tocando também, então é muito mais fácil você fazer o movimento dela, dar ideia do movimento, para criança do que usar qualquer tipo de material. Então o arame é esse material mais próximo de fazer criação tipo humana. Entendi. E o tecido, qualquer tecido, é um... retalhos, o professor é. pode arrecadar com as famílias. Sim. E é. em termos assim, de, de técnica mesmo de construção, como que o professor vai construir isso com as crianças? Tem uma técnica específica? Usa agulha, linha? Quais são os materiais necessários além do, do arame? e do tecido? Então, é muito interessante essa pergunta, porque esse é exatamente um dos materiais que essas coisas trazem, essas bonecas trazem, porque a boneca traz o arame, o tecido e somente isso. Então, o, até essa boneca aqui ó, que vocês podem ver, que tem algo aqui embaixo, que parece um pontinho, né? Uma estrutura de arame. Exato. E aí, por exemplo, essa rotina, além de ter arame por dentro, ela colocou, pegou uma garrafa verde, Cortou a ponta da, a parte da boca da garrafa e aí fez a garrafa ativa. E Ela sentou em cima da garrafa, pode vir lá pra você ver. É uma garrafa peste, embaixo. Ah, legal! É, então ela pode usar diversos materiais junto legal. com o arame. Sim. E aí a questão da técnica, a técnica ela é toda feita de amarrações e enrolando no arame. E aí, então, por exemplo, quando chegou a parte do seis, que é um pouco mais uma, uma volta, uma curva, ela em volta, ali, ela passa várias vezes o tecido até dar o formato da estrutura. E aí depois disso ela vai passando a volta e ela calcula uma média mais meio de tecido para a hora do nó, dar em uma parte grande do corpo. Por exemplo, aqui está o um nó na cabeça, nas mãos tem o tipo de nó, nos pés tem o tipo de nó. E aí forma até as voltinhas, uhum. né? Da mão, do pé. E aí dá aquela estrutura imaginária de algo ali, mas é feito do nó, né? Então a é uma questão que ela lidou com cada detalhe, se preocupou com cada detalhe, para não ficar algo meio fora da fisiologia humana. E, e em termos culturais, né? Eu tô vendo que tem uma variedade incrível de bonecas. Me explica um pouquinho sobre isso. Essas bonecas aqui, ela foi feita na questão de resgatar ou lutar pela identidade afro-brasileira. É, a mulher que fez ela, que é a dona, a dona Luana, ela fez exatamente para fazer a questão da, da identidade da mulher afro-brasileira daquela luta pelo racismo, daquela luta da, da força feminina. Então, até as crianças perguntam muito por que não tem rosto. E é exatamente por essa questão, por a questão de estar tá ligando de um modo geral. Então, se ela colocasse um rosto em cada boneca, ela especificaria alguém somente. Como ela quer incluir todo mundo, ela deixava você em rosto. Então, pode ser qualquer criança negra, qualquer Exato. mulher negra, Quem qualquer homem negro. Se, se identificar. Já se colocar no lugar. Entendi. E de qual estado que é? Essa aqui é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. Esse Brasil é muito rico, Sim. né? Sim interessante é que as cores são exatamente por conta da cultura afro ser muito colorida, né? Por questão da, dos orixás, aquela força da natureza, sabe? Que eles estão muito com isso, preocupa se preocupam muito com a questão natural. Então, por ser tudo colorido lá, eles trazem um colorido para as outras também. É, e pensando que a questão da diversidade é uma tendência da base nacional comum curricular, o professor pode aproveitar, então, para trabalhar tudo isso com a criança, né? A questão da identidade, a questão da variedade de raças, né, Exato. trabalhar a questão da prevenção do racismo, do preconceito e tudo isso que a gente né, sabe que é extremamente importante para a formação das crianças. Até a conscientização cultural africana, porque é, é muito esquecida, né, Sim. é muito difícil você encontrar alguém que conheça a cultura africana, então, trazendo isso para as escolas, você conscientiza as crianças a trabalhar ali, tem uma visão maior para a criança. O mundo miniatura da realidade ajuda as crianças a aprenderem muito sobre si mesmas e o mundo à sua volta. Além de divertido, brincar de faz de conta permite que as crianças aprendam muito através da imaginação. Quando brincam de super-heróis, piratas, princesas e transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Eles aprendem sobre si, sobre o outro, assimilam seus medos, Utilizam importantes habilidades de resolução de problemas que serão úteis em diferentes situações reais de sua vida. E ainda fazem conexão entre a linguagem falada e a escrita. Habilidade que mais tarde ajudará a aprender a ler. Isso é maravilhoso! Como eu te falei, essa exposição Brinquedos do Brasil Invenções de Muitas Mãos veio ao encontro da solicitação dos nossos seguidores. Ela faz parte de um projeto educativo e cultural de divulgação